Da missão ativa. Está na hora. Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Cesar Hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aí de uma partida de Black Ops 2 Que eu tava jogando aqui no mapa lance com a PDW E eu acabei colocando, eu acabei destravando o né, um enxame Que eu cheguei no level 54 acabei destravando Eu tava trocando uma ideia com o Gabriel aí no Skype E eu acabei falando, cara, quer saber? Eu vou pegar enxame hoje e aí, ele até deu risada eu fiquei até irritado porque eu tava tentando pegar e fui jogar nesse standoff e Acabei morrendo, acabei não pegando um chame. Ele falou: Pô, mano, vai, vai tentando que você vai conseguir. E eu vim aqui nas lãs e falei: Cara, eu vou tentar pegar esse chame aí pela primeira vez Uma Black Ops 2. Porque eu não tenho mania de colocar esses Score streaks aí muito alto assim. Mas como você já viu no canal, eu já fiz um vídeo de eu pegando vital e eu pegando dois Vant de escolta, que são é, Score streaks ligeiramente altos eu falei, quer saber, vou pegar o Enxame, que é o Scorch Freak mais alto do jogo aí E graças a Deus eu consegui pegar aí Claro, jogando no modo o Conformers, né, pra dar uma... uma melhorada, sabe como é que é, né Pra facilitar na jogatina aí e, e vamos lá, eu tô jogando com uma PDW personalizada Com silenciador e laser sight, como você já deve ter percebido é, Duas concursivas e uma syntax e os packs padrões que eu uso, que é o Destreza O Obstinação E a Linha Dura, que é pra pegar mais rápido é... Normalmente eu uso Fast Hands, né? Só que coloquei Obstinação pra... pra... eu tentar pegar os caras de longe com a PDW, porque ela é uma arma que... Ela tem um range, na minha opinião, que é bem alto Então eu consigo matar a galera aí de longe é... No começo da partida eu acabei moscando bastante vocês podem estar vendo aí em alguns kills idiotas. Inclusive esse aqui eu tive sorte, eu acabei conseguindo pegar esses dois caras aí. Porém eu acabei morrendo bastante. Eu tava tentando é, jogar tipo ofensivo demais pra pegar essa, essas porcarias, ó. Inclusive eu matou meu amigo, eu fiquei esperando ele passar pra matar. Aí eu pensei, quer saber, cara. Eu vou ter que jogar mais defensivo possível pra poder pegar esse chama aí. Porque é de noite, eu tô com sono e eu queria pegar esse bagulho aí. Eu falei, mano, como eu quero pegar eu vou Eu vou jogar defensivo Conclusão Foi oh, eu fazendo graça ainda Vocês podem ver que eu, tô, eu peguei 12 ó. ó, eu vou partir pra cima do cara Olha ó, ó, ó, que munguice, ó. Matei o cara ó. Ao invés de eu fugir ó, Eu tentei matar o cara de longe ó. Só nas besteiras Veio o textos Mas enquanto isso eu, eu esperando Não, vou pegar esse bagulho de chame Quero pegar em chame Principalmente galera, porque pra quem não sabe, PDW, é, na minha opinião, é lógico, na minha opinião, cada um tem sua opinião É a melhor submachine gun do jogo Porque ela tem um dano alto, um range alto, uma cadência, digamos que assim, boa E ela não tem muito recoil, entendeu? Então eu acho que ela é uma arma boa Se eu não me engano, a partir de agora eu não morro mais, eu vou direto ao meu xamei Vocês podem ver que agora eu, vou, eu não vou sair dessa parte do mapa porque eu lembrei de um vídeo do Symphony Hell Que é um canal aí de um cara muito legal Que ele joga de, de 12, né? No no COD E ele, ele teve um vídeo que ele deu um toque Que ele falou Bem, nesse vídeo aqui eu me movimentei Apenas de um lado para o outro de uma parte do mapa E eu vi que ele pegou muitos kills lá Então eu pensei, quer saber? Eu vou dar uma... vou Ficar nessa parte aqui do mapa que eu tô, galera Vocês podem ver que eu vou ficar desse lado direito do mapa, ó Rodando e rodando, baixa indo baixa e voltando confirmada. Esperando os kills aparecer Principalmente que eu tenho um no céu Então eu consigo achar os inimigos com um pouco de facilidade Vocês podem ver que eu olhei os caras ali no EV Eu fui pra cima, dei até uma esperada pra eles virem Matei um Meu amigo, não sei porquê agora Olha olha que engraçado, ele olhou a tag e não pegou Ele podia ter pego, normalmente os caras pegam, né? Como é que ele sabia que eu tava gravando Que eu queria um chame, tá ligado? E ele... Ele deixou eu pegar lá Aí, ó. Já voltei até aqui. Não tô querendo sair pro pau. Cara, cara. Meu amigo morreu, ó. Eu fiquei esperto já. Pra quem não sabe, o score streak ali no canto que eu estou usando é o visat Orbital. Pra eu ver os inimigos com mais precisão depois que eu pegar ele. Eu não tenho tanto perigo de, de morrer, né? Pra eu estar vendo eles com uma precisão melhor. O Vant de Escolta. Que é pra eu... Que é pra tá me ajudando aí em vários skills, inclusive o Void de Escolta, ele mata bastante, bastante mesmo aí, se, pra quem quiser saber se ele mata mesmo, vocês podem estar vendo o meu vídeo que eu peguei o Vance de Escolta aí no canal. E aí eu sou o essa Vital, que vocês estão vendo que eu tô, eu tô vendo os caras aqui, Fui pegando todas as tags que eu vi pela frente. E só tempo antes escola, então eu tava mostrando bastante Aqui olha que engraçado, eu tava com medo de ir pro pão, né Porque faltava tipo meio kill pra, pra eu pegar o enxame Então eu deitei, ó, não sabia se saía se ficava E eu conversando com o Santos no Skype, falando Cara, vou pegar o um chão, vou pegar o um enxame, vou pegar o um enxame E aí ele ouviu, ele ouviu minha TV falando, né Enxame aguardando words, né Ele até repetiu, enxame aguardando words, aí pegou, cara Aí, e nessa hora eu fiquei feliz demais porque eu, eu não acreditava que eu ia acabar pegando o enxame. Então eu fiz o que eu sempre faço quando eu pego. Quando eu tô num objetivo, né? meu objetivo simplesmente nessa partida era pegar um enxame. Não era passar de level, é, matar 300 caras seguido conseguir título, conseguir emblema, era só pegar o enxame. Conclusão, peguei o xame, fui é, se deliciando com as tags ali aparecendo, brotando as tags, né? Quanto a tag no mapa do meu chame. Inclusive eu fui ver agora no meu modo carreira, eu tenho uns 15 kills com enxame. Ou seja, eu matei 15 com o Xami, só nessa partida. É, acabei morrendo de munguice, ó. Morri com o meu próprio Hunter Killer, tá ligado? O Xami veio e me matou. Meu próprio Xami me matou, agora que eu vi. E aí eu vi, ó, que já que eu já peguei o já fiz o que eu queria fazer, comecei a correr que nem louco aí. Vai ter kill aí, muito besta aqui. Eu vou rushar pra cima do cara e eu vou acabar morrendo. Vocês podem acabar aí. Tipo agora, ó. Tentei atirar no Laser Sight. Como aconteceu no meu vídeo lá do Romo Vitol, não sei se vocês assistiram, eu peguei o Vitol, era o navio Vitol, para quem não sabem que o streak é muito parecido com o Shopper Gunner ou com o Crossper Gunner do Modern Warfare 3. Ele, eu peguei ele, e comecei a arranchar pelo mapa depois que eu peguei, tá ligado? Não queria mais pegar, eu fiquei dando volta pelo mapa porque o meu objetivo já foi concluído. Nesse caso não chame eu peguei um enxame, meu objetivo já tinha sido concluído Porém, como vocês podem ver, tava acabando a partida Então eu falei, quer saber, eu vou rushar e dane-se no que vai acontecer Não vou ficar meio prendido ao jogo Uma partida antes dessa eu tava jogando E eu consegui... Eu, eu quase faltava acho que meio kill pra pegar o vant O vant não O um enxame E acabou a partida Tipo, eu fiquei muito pé, podia ter pego o enxame Só que infelizmente acabou a partida Aqui já tá no finalzinho aí, acabou a partida, vai acabar. Quem pegar a tag agora acaba, aí vai acabar agora. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da, do até meu até. chame aí, matando 15 caras numa partida. É, pra quem quiser tá vendo aí outros score streak, vocês podem estar tá vendo o meu vídeo do aeronave Vitória e o meu vídeo do Vante de Escolta. Beleza? Tá aí no canal, só dá uma procuradinha. Primeiro, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço. Falou e até o próximo vídeo. Fui!